Pescocinho Boomerang, você já ouviu falar dessa estratégia? Se não, saiba que essa é uma das melhores estratégias para você poder fazer aqueles desafios que a 99 lança, na qual fala, corri ganhe, é, multiplique seus ganhos, faça determinado número de corrida, ganhe um certo percentual a mais. Eu já te falo, meu amigo ou minha amiga, se você não está utilizando dessa estratégia ainda você tá perdendo tempo e dinheiro porque além dessa estratégia fazer você bater muito mais rápido esses desafios ela faz você diminuir o máximo possível o custo do seu combustível aumentando mais ainda os seus ganhos então se você quer saber de que estratégia é essa do que eu estou falando preste muita atenção no que eu vou passar a partir de agora mas antes assenta o dedo no botão de like aqui abaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma dica, estratégia, informação importante sobre o mundo de aplicativos e vem comigo. Então se você permaneceu nesse vídeo até agora, parabéns, eu vejo que você é uma pessoa que gosta de aprender e quer saber como utilizar essa estratégia no seu dia a dia, certo? Mas antes de falar sobre essa estratégia, eu só vou pedir uma coisa para você, assista esse vídeo até o final, porque tudo que eu vou passar aqui hoje, além de ser muito importante para o seu trabalho de motorista aplicativo, eu vou trazer algumas informações também muito relevantes que vai fazer com que os seus ganhos possam aumentar de acordo com as dicas que eu vou passar através desse vídeo. Mas então vamos lá, eu acredito que você deve estar querendo saber o que é esse negócio de pescocinho. Muitos motoristas que não participam de grupos de WhatsApp, ou até mesmo são novatos, nunca deve ter ouvido esse termo. Se você já ouviu, você provavelmente já é um motorista experiente ou que participe de grupos de WhatsApp. Mas vamos lá, pescocinho são todas as corridas curtas que você pega nos aplicativos, corridas de no máximo assim estourando mesmo, 3 km. E essas corridas podem ser muito bem potencializadas e muito bem exploradas, se você utilizar essa estratégia do pescocinho bumerangue, e eu já vou te explicar como funciona. Primeira coisa que você precisa saber, você nunca, mas nunca mesmo, deve aceitar todo tipo de corrida, meu amigo ou minha amiga, se você faz isso, liga o seu aplicativo e sai pegando qualquer tipo de corrida, se preocupando até mesmo com taxa de aceitação e cancelamento, você está errado porque isso só faz você cair em lugares que vão acabar fazendo você ficar muito tempo parado e não colocar estratégias para fazer os seus ganhos maximizarem então, evite ao máximo fazer corridas em sequências. Quando você aceitar uma corrida, clica naquele botãozinho de recusar novas corridas. Tanto o Uber 99, ao acessar o menu, quando você estiver com uma corrida aberta, tem essa opção. Eu vou tentar colocar aqui na tela. Se eu não conseguir, eu vou colocar na comunidade do meu canal. Segundo, esse termo bumerangue é exatamente isso que você está pensando. É a ação de ir e voltar o pescocinho bumerangue é a estratégia de você simplesmente pegar somente selecionar mesmo todas as corridas curtas que tiverem no aplicativo tocou ali uma corrida vamos supor de 10 quilômetros 15 quilômetros não pegue espere tocar corridas de no máximo 2 quilômetros 1 quilômetro 3 quilômetros sempre vai tocar e você vai escolher uma região que você domine bastante que você saiba que tenha bastante corridas e que você conheça os melhores caminhos para agilizar mais ainda todo o processo da corrida então você vai sempre pegar corridas curtas e você sempre vai quando você finalizar a corrida no ponto você vai sempre tentar pegar outras corridas sem destinar que estejam indo para próximo da onde você veio sempre fazendo uma determinada região eu sempre recomendo você fazer três bairros que nem eu sou aqui de Itaquera, eu costumo pegar Itaquera, Conjunto José Bonifácio e Guaianazes. Fico somente naquela bolha, nunca vou para longe. E uma das coisas que fazem maximizar esse pescocinho bumerangue é você sempre sair em horário de pico. Por quê? Porque essa estratégia de pescocinho bumerangue, ela é muito bem aproveitada para aumentar a quantidade de corridas e também aumentar seus ganhos quando está em horário de pico, porque é uma corrida literalmente atrás da outra. Então do período das 6 da manhã até umas 9, 10 horas da manhã, é um momento extremamente útil para você utilizar dessa estratégia. Depois, um outro momento muito bom é das meio-dia às duas e depois para finalizar das 16 horas até umas 9, 10 horas da noite. Esses são os melhores momentos para você utilizar dessa estratégia. Principalmente quando tem aqueles escorre ganho da 99. Então vamos, pera aí, vamos fazer o seguinte, vamos resumir novamente essa estratégia para ver se você pegou ela mesmo pescocinho bumerangue é a ação de você aceitar apenas corridas curtas não aceitar qualquer tipo de corrida e nessas corridas curtas você sempre pegar corridas de no máximo 3 quilômetros na qual você vai se direcionar para o destino do passageiro E do destino do passageiro você tentar pegar outra corrida Que fique em uma bolha de no máximo ali 3 bairros Nunca tente ir para muito longe, porque talvez você vai acabar pegando o trânsito E é por isso que eu falei, você tem que dominar esses 3 bairros Saber bastante daqueles bairros, porque aí você vai saber maximizar as rotas Para não se perder e para fazer essa estratégia funcionar Sempre fazendo em horários de pico a melhor opção mesmo são horários de pico para utilizar essa estratégia. Então agora que você já sabe como utilizar dessa estratégia, eu espero que nos seus próximos desafios, como o Corre e Ganho da 99, corra mais com a Uber e tudo mais, essas promoções que eles destinam a você, que você bata ela na velocidade da luz, ou até mesmo utilize ela no seu, no seu dia a dia, nos horários de pico, porque eu tenho certeza que seus ganhos vão aumentar muito ao colocar essa dica em prática, entendeu? Eu sinceramente espero que você tenha entendido, eu inclusive em um vídeo que eu vou postar nesses próximos dias aí, eu mostro exatamente Quanto que eu ganhei utilizando essa estratégia literalmente o dia inteiro. Mais uma outra estratégia chamada tiro certo. Na qual eu expliquei um pouco sobre ele no próximo vídeo. Então se você está me assistindo aqui meu amigo. Não deixe de acompanhar o meu canal. Se inscreva aqui abaixo. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E eu espero poder ter ajudado com essa informação. Então olha só que bacana. Mais dois vídeos top, que eu preparei exclusivamente para você, não perca tempo clique em um desses dois vídeos, porque eu estou te, te esperando em um deles beleza? um grande abraço eu espero realmente poder ter ajudado compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e tchau